E aí clã Chaldão, aqui, hoje a gente está voltando com Lost Ruins, Metroidvania, sensacional para PC A gente pretende fazer a penúltima área, e vamos lá Muito bem, no último vídeo a gente chegou aí no castelo, né A gente conversou com essa, com essa dona aqui, que ela dá um item que é necessário para fazer o final bom do jogo A gente ficou confuso, achou que ia fazer o final bom no último vídeo, não, não é isso, é só quest E agora a gente chega numa área extremamente complicada Bastante complicada mesmo. Os inimigos são pesadíssimos. E se quiser correr, não é nenhuma vergonha. Tem essa menininha aí, que ela, Acho que de todos os inimigos é mais fácil de derrotar. E só vamos. Uma coisa importante, se quiser fazer o final completo, é necessário fazer essa quest aqui antes de tudo. Né? Voltar aqui no acampamento superior e concluir a pedido de Beatriz, que requer essas runas. São quatro runas que você compra. Você precisa de dinheiro. E é obrigatório fazer. Antes de terminar essa, essa parte aqui. Tem essa inimiga invisível. Meio, meio esquisito derrotá-la, Mas é fazível E pode tentar evitar É tudo Ó. Só andar, não, não dá nada não Eu, eu vi vídeos de caras é, é, Como é que eu posso dizer Os caras usando Uma, uma poção de visibilidade Não precisa, não precisa Só você sai correndo A gente tá equipando o escudo do roubo de vida. é que você segura o dano e devolve rapidamente. Em até um segundo você rouba a vida. A gente roubou vida aí dessa menina invisível. Tem que ter cuidado com.. Com essas minas, são terríveis também os inimigos. Vai, travou? Travou, que legal. O personagem está invisível, mas é possível ver nela, dá para ver, ver direitinho a inimiga. É o save automático. Mais ou menos, não foi, não foi bem do jeito que a gente queria, né? A gente queria até passado sem tomar dano. Vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo. Aqui tem um porta-retrato. porta-retrato para completar lá, o, a nossa coleção lá no início a tela inicial então, a gente chega num lugar que a gente não tem chave e também chega aqui nessa menininha argoniana <risos> é a Lusty a referência é o Skyrim ela pede para a gente ir. ela pede para gente recuperar aí um item de uma empregadinha ro... roubou essa dona aí é muito difícil Perfeito. Pegamos essa chave e a gente volta com a salsicha, salsicha do guardião. Suculenta e maleável. Vai ter um diálogo bem esquisito, né? E ela te dá aí uma roupinha um pouco melhor. Dá um pouco mais. Uma roupinha que dá um pouco mais dano. Em fêmeas e menos dano em, em machos, é isso Eu não vejo muita vantagem, eu estou usando a... Estou usando biquíni, não sei por quê. Não daria muito bem para tirar esse maiô, maior, né? Vou colocar, sei lá, as botas amarelas Sempre que você está molhado com. A gente está usando um item que é purificador, sempre que você fica molhado você recupera HP. Para mim é um dos melhores itens para ficar equipado. Perfeito. Agora a gente passa por uma área complicadíssima. Se liga, fácil, fácil de vou derrotar invisível, vamos voltar aqui ó, tem um HPzinho, vamos esperar um pouco esperar passar esse efeito de não conseguir visualizar ao, ao redor. Saiu... um. Bicho infernal. Dá muito dano. E aí tem isso aí, ó. Agora tem um cara com escudo. Eu gosto muito de atrair eles pra cá, ó. É, separa eles, porque um é healer. tendo devagar eu não lembro o que esse cara faz essa bolinha apesar de parecer algo de fogo não é bem isso viu <risos> é mais um healing é continuar salvando Tem esse laser que só serve para derrotar alguns inimigos, qual esse cara aqui, ó? Bom, né? É um facilitador. Como a gente está molhado, estamos recuperando vida. Tem um efeito muito negativo. Muito bom, muito bom. Ele está bem forte. Tem muitos andares nesse castelo, muitos andares, muita coisa não. Deu ruim, deu ruim, deu ruim Olha o efeito de luz, que legal Mais um quadro Tem um puzzle um pouquinho mais enjoadinho Primeiro a gente tem que acertar ali O alvo para armar a ponte A gente vai ficar acertando isso aqui um milhão de vezes. Que é um... um pouco mais em. Tá nessa. De todos os puzzles desse jogo eu acho esse mais repetitivo assim, né? É à toa, eu poderia. Poderia empurrar a bigorna mais rápido. Vai lá. O que legal é ficar defendendo, deixando ser detrincutado. Nesse caso, agora onde a gente está, eu acho que vantajoso tá, usar. A Poção da Invisibilidade Essa, essa inimigo aqui é muito forte, ainda mais com um, um combo com esse aqui Deus oh. livre Ainda tem tudo uma área na chuva Deixa eu fazer um teste o que acontecia, eu nunca tinha tentado defender não funciona contra magias no caso de gelo somente um golpe por vez vamos pegar aqui de novo posição de invisibilidade passar por esses inimigos aqui ó Ignorar porque é bravo, viu? Demora muito para passar por eles. Vou Salvar? Se eu não me engano, aqui já é chefe. Essa chefe é a Cana, é que a gente recuperou a espada para ela, né? Fiz esse favor. Ela virou uma diabinha. Não o escudo não funciona contra essa investida. O ideal é defender e atacar. Tem que ter paciência. A gente vai comer um pão com brócolis. Um o que? A segunda fase dela é sinistra. ficar grudado nela e spamar pareceu fácil porque a gente deu sorte você encostar ela na parede a coisa é brava umas outras chapinhas ela foi invocada para o inferno e aí alfa aparece para nos ajudar você finalmente acabou com todos eles ela é a cigadeira da Dama das Trelas, tal. claro que não, afinal você nunca perdeu sua memória para início de conversa como você poderia perder sua memória se você nem mesmo foi invocada okay? resumindo o diálogo aí com a Alpha Desde o começo, ela é a vilã. É isso. <risos> é isso. E agora, o que eu tinha comentado antes: se você vier aqui no mapa e, e dá uma olhada aqui, pedido com Beatriz incompleta. Então, não foi possível concluir o pedido de Beatriz. Né? Você tem que fazer antes dessa penúltima área para ter o final mais completo, a gente não vai fazer, porque, sei lá... <risos> vamos fazer só o final bom e o final ruim no próximo episódio, a gente conclui essa série é isso aí pessoal, vocês gostaram? deixa o like, se inscreva no canal, dá-lhe nos nossos vídeos, a gente joga jogos de Metroidvania e recomendações esse é um jogo indie é um jogo indie, uma recomendação também, do estilo inexorável, vou deixar o canal dele na descrição Deixa um comentário aí para gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, qualquer dúvida, ficou meio confuso o jeito que a gente fez. A gente responde, tenta ajudar. Fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!